Não dá tá falta o seu cabelo Você eu aqui comigo, soia acordo sozinho e passa a falta o seu carinho eu vivo sem vida sem destino Baby, baby baby, sem você o morro Baby, baby, baby, sou morro. Baby, baby, baby. Sem você.